Fala, fala, galerinha. E aí, eu sou, o eu sou a Norberto. Eu sou a Carol. Eu a Yara. E esse é mais um Elefante Literário. Então, sabia Uma não? Uma coisa não, assim, não. com essa presença ilustre aqui, se apresenta, querida. Eu sou a Yara, eu sou do Conto Encanto. Norm e Carol me acharam no ia da Bienal, aí me acharam tô na toaleta da Bienal, tava meio perdido por aí, eles me resgataram pra esse vídeo. Foi ótimo. Agora eu não sei como é que vai acontecer, então vocês explicam porque eu tô que <risos> Eu, normal. É o seguinte, a gente escolheu cada um dois livros, livros que a gente conhece e que o outro não conhece, então ele vai ter que meio que imaginar ou adivinhar qual é a Daquele livro, a partir do título e da capa, né? Se isso for uma competição, eu posso ganhar <risos> Talvez eu ganhe eu Não sei E <risos> ver, E quem começa? Quem começa? Posso começar? É Yara, pode começar Yara, é Essa, Inclusive, a quem começa. não conhece Será que alguém não conhece o então... canal? Se não conhecer é impossível É impossível é existe não, na é? Terra, Conversa, Siga lá, o link tá logo aqui no box de descrição, tá, carnes, tá aqui nos cards. Tá aqui neste rostinho. E faça as honras então. Então, então eu tá vou começar. É sempre um livro que a gente leu e os outros dois não leram. Então eu vou começar com o Norby enorme, me diga então, qual é a história de pequenos incêndios por toda parte. Esse aqui é fácil. Tem pequenos incêndios okay. <risos> que assolam a cidade. Não, brincadeira. Eu não sei, assim, eu não conheço a sinopse do livro. Que bom, a brincadeira é essa, gente. Mas, mas, <risos> mas não, a assim, então você já está certo no jogo, Mas, tipo, eu tenho ideia de que é tipo uma coisa... Que eu acho que seja, tipo, as famílias, não sei. Pessoas. Uma coisa super vaga. Pessoas não são animais. Mas, mas páginas, tem, ter... eu... tem uma história. Eu vou ter que criar uma, uma, uma história, né? Pra, é, mas, tipo essa, assim. Essa é Jack é o filho da família. É muito específico agora. Mas... Tem uma família que tem um problema, né? Entre eles. Entre o casal, tá meio desestabilizado. E esse problema vai afetar todas as pessoas ao redor né e tipo Mas todas a as pessoas é uma, uma tem coisa a ver bem com, quê? com incêndios <risos> pegou fogo, pegou pega fogo pega fogo porque pega fogo o ritmo é sabe bem assim <risos> é eletrizante e pronto as pessoas ficam queimadas por dentro é uma coisa sentimental que tem nesse livro é uma <risos> okay. viagem meio é, íntima. então Carol qual é a história de pequenos infitos por toda parte? Depende é de qual foi a você, minha Chegamos assim, não. Não, eu, é sei, um, eu sei. Não, calma, é um calma, calma. Você acertou a parte das pessoas. Tem, tem pessoas nesse <risos> que... livro. Tem um Jack. Não, não, mentira, não tem. <risos> não, então, tu sabe essa cidade bem arrumadinha? Pronto, não, é a cidade bem arrumadinha no livro. Tu tem um horário, tu tem uma regra, tu tem um... É todo, todo uma... Só que aí sempre tem uma pessoa fora da regra, né? Sim. Aí, meu querido! Pequenos Incentios é vai contar a história dessas duas famílias, né? Que é a família dos Richardsons e a família... War... Como é que é? Warren? Enfim, a Mia é uma personagem que acabou de chegar nessa cidade e ela vai estar totalmente entrelaçada com a história dos Richardsons ah. e... Vai ter um incêndio um, nessa parte. de uma, você também aceita. Assim, é. uma maneira bem peculiar, porque bem peculiar. a família é bem regrada, né? Tá dentro ali da, dos costumes da, da cidade e tal. E ela é nômade, tem uma coisa artista, e, enfim. Ela, ela tá é bem... fotógrafa, nunca para muito tempo no mesmo lugar. E essas duas histórias vão começar a se entrelaçar. O mais bacana desse livro é que ele realmente ele começa com um incêndio. Uhum. E depois você começa a entender toda essa história. Eu acredito que esse entrelaçamento não seja saudável. É. Ai, a, é, a é, eu, tô eu tô com com medo. Medo. Ai, não sei a pessoa vai ter que é. ler. É. Eu não é. É, então, eu ponto. diria que o Thor ganhou meio ponto porque <risos> ele <dessa> aceitou <risos> que tem pessoas e um incêndio <risos> na história. É, é ótimo, foi ótimo, amei. Bom. É, eu gostei. Dá pra <risos> participar disso. Vamos lá, pra Carol agora. Isso. Carol, qual é a história de Um Oceano Ai, no, no Fim do assim. Caminho? Oh. Tem um oceano. Tem um caminho pelo tempo Deixa eu ver aqui. Essa aqui é... Não dá nem pra ver a cara da pessoa, pra dizer assim, ah, ela tem cara de fulaninha. Eu acho, assim, pelo que eu conheci o Gaiman, eu acredito que vai, ele vai dar um jeito de enfiar uma fantasia aqui no meio. E aí, esse oceano provavelmente ele tem seres fantásticos. <risos> Poxa amei. Só que aí, no final das contas, em várias tretas né, que vão acontecer nesse oceano, nessa fantasia, Vai ser tudo um sonho. <risos> a Carol era... foi, foi muito longe é, nessa sinopse. ela assim. imaginou. Você, mas tem uma casa aqui com um criança, uma pessoa, é. Meu Deus! esse capa é toda ótima, porque ela não diz nada. Você fica é. só imaginando é mesmo. Do Você é no fim do caminho. É até a, filo a filosófica, eu tô achando, né? Sim. Mas uh, tem família aqui, não? Tem pessoas? Tem. <risos> <Sim. risos> eu acho Essa que tem pessoas é... nessa. Não, eu acho que... Eu não vou saber criar um sinopse. Mas eu acho que tem uma viagem muito grande aqui. Pelo vibe. que eu conheço de New Gaiman, e provavelmente deve ser daqueles livros que a pessoa termina, tipo assim, perdida. Tipo, qual é o meu nome? Porque esse nome. Eu não consigo nem definir o nome. Começa daí. Tipo, eu acho que é. Perdida desde o nome. Hum. Exatamente. Mas não sei mais não. Ah, bom. Eu só ah, imagino que é uma loucura. Dá uma olhadinha aqui. Eu li esse livro, né? Mas é sua encomenda. <risos> é sua encomenda, é que eles não lembram a história. Eu tava super esperando ele começar a contar. Então, o oceano vindo caminho vai contar a história de um cara que. Após a morte de uma pessoa, ele volta para a cidade da infância dele Nossa, e ele vai até a casa de uma grande amiga dele da infância e essa casa tem um lago nos fundos. Só que quando eles eram crianças, eles imaginavam que esse lago era um grande oceano. E sim, tem fantasia, sim, você termina meio perdido, sem se conversa, como é seu nome e tudo mais. E é essa jornada desse cara por toda essa infância dele com essa amiga dele, sobretudo... O que eles descobriram não juntos deixa de ser ao longo da família. vida. é <risos> de uma família. Que o nosso coração escolhe. Tem mãe, tem pai... <risos> então não deixa de ser uma família. E eu acho que é isso. <risos> Terminei os meus. Tá, ah, minha vez. Eu já tô ah. Minha vez. Primeiro vou o começar... O Norbert chegou a tampar os livros <risos> pra não ver Eu vou começar com a nossa convidada mesmo, Viara, vai ter que me explicar. <risos> me conta, qual é a história do Homem de Giz? Pega aí pra você dar uma olhadinha. Dá pra dar uma espiada? Eu, eu quê? <risos> então, gente, o Homem de Giz é... conta a história de um desenho que ele é uma forca. <risos> é feito é, com é a brincadeira da forca que tá acontecendo nesse livro. E a gente acompanha esse personagem aqui que é o Homem de Giz. E ele tem que torcer pra galera acertar. Porque senão... Ele fica cada vez mais perto da morte. Cada vez que alguém erra uma letra na forca Ele fica mais perto de morrer isso. Mas não desespero ele. Ele tá com medo da própria ele. vida. Ele tá com medo da própria vida. Ele tá com, fica... com, com medo da própria morte. Eu não posso repetir o que Norm fala, gente. O Norm tá me guiando nesse negócio. Não, não dá certo É, é o Jack é o nome dele? Eu tô. Tá... É Jack. <risos> eu acho que é isso, eu acho que esse livro não tem um fim feliz, porque forca, né, gente? É um, é um jogo de, de sorte, é um jogo que você tem que ter muita perspicácia. Tem que ser muito sagaz, pegar na minúcia, depende muito de quem tá jogando com você. <risos> então alguém errou alguma vogal ali e eu acho que o nosso homem de giz acaba enforcado. Isso, ela já então, tá aqui, ela já é, deu o final aqui. <risos> Quando vem soltou um spoiler, spoiler do Spoiler do, do fim, ele morre. Aí na verdade, sim, ele morre, você acertou essa parte. Todo mundo não sabe pra ninguém. <risos> <risos> ah, eu, que eu não lembro o nome da É tipo assim, sabe It, sei. conhece It. It Malia? It Malia. Minha <risos> Malia, mamãe. Tem uma vibe assim, ele vai comer meio anos 1980, por aí, né? Um grupo de crianças e amigos, que muito tão amigos. Fork. Jogando foca, não é, Então, não. Eles são muito ligados e tudo. Um dia, um deles recebe uma caixa de giz de presente. E eles resolvem criar um código para se comunicar entre si. Eles escrevem nas calçadas desenhos de giz, fazendo algumas coisas. Tipo, um homem de giz fazendo isso, quer dizer que a gente tem que ir pra praça. 30 anos depois, em 2016, de 1986 para 2016, são trinta, né? A gente, vai acompanhar, a gente vai acompanhar as histórias desses meninos, que agora são adultos e as vidas deles são meio que desgraçadas de alguma maneira e a gente vai acompanhar é, de maneira intercalada o passado e o presente a gente vai ver que na verdade quando eles eram crianças eles não tinham nada de inocentes eles tinham uma história muito pesada entre si e cada um tinha tipo segredos muito obscuros que envolviam a família e eles próprios tá entendendo e o homem de giz a gente vai conhecer um personagem aqui dessa história que vai ter ah, participação importante 30. ele não joga fora <risos> Mas, mas acontecem <risos> coisas misteriosas que estão envolvendo esse homem aqui, que é um dos professores dos meninos daquela época, que agora, no presente, no presente de alguma maneira, volta a assombrar a vida deles. Tem um mistério envolvido um aqui. você quer me vê um mais por favor, porque parece que vamos ler. Tem esse mistério, isso foi uma maravilhosa, inclusive, e pronto. É basicamente a história, você não sabe. É, achei muito tensa, né? Achei, achei, achei. Okay, pesado, pesado, achei pesado. É pesadinho, é um mistério Pesado, que... quero ler. Pesado, falo, quero entendeu? ler. Uhum, agora tudo. Não, ele tá muito é. misterioso É porque pera, eu peguei <risos> vários, sabe? Aí eu vou deixar aqui, é mais fácil. Ele vai ser esse aqui. Gente, como é que vocês têm comigo? Com um lago É oceano? É mesmo? Ó, é uma casa no fundo oh, de, um lago. de um lago. É que o nome Rapaz, é de peixe. Eu sou de peixe, Será que eu sei o sinal de seus não, não pode ler não. não, pode ler não né? Se você ler atrás, parece que você vai saber. <risos> não, eu, eu tenho a impressão que é um negócio... Tu sabe o sinal de seus eu... Se eu li Se eu leu, isso aí, o quê? Tu já leu? Eu li sim. É rápido, Lançamento, eu tô aqui, ó. Uhum. Atento. É, é o seguinte, eu acho que, também são duas pessoinhas que entram no lago e tem uma casa. No fundo do lago. No fundo dele. Muito bem, parabéns. Okay. Esse vídeo terminou aqui. E aí nessa casa vão ter alguns mistérios das famílias de antepassados deles. É e aí, assim. não tô lendo. Tá. Tem, é, é, isso tem que, é isso que a capa me proporciona. É um, são duas pessoas que encontram a casa no fundo do lago e tem alguma coisa misteriosa dentro dessa casa. E eles vão ficar... Por, porque é lógico você encontrou uma casa no fundo do lago, você... Lógico que num livro você vai querer entrar, né? Na vida real você não entra não. Agora num livro, numa história, é claro que você vai entrar, né? <risos> No livro é pessoas vão né? É né? É normal o normal e padrão. pronto, eu acho que é isso. Entendi. É, foi bom, foi bom, sabe? Só <risos> entendimento. Só errou. É, só errou. <risos> Não. É certo. tem, do, tem dois, dois jovens aqui, né? Primeiro encontro deles. Eles se conhecem, o garoto tem um tio que, enfim, tem, um, tem esse barco e gosta de passear num lago e ele conhece essa garota lá. E aí, tipo, no nosso barco? primeiro encontro, no, no, no clube lá. Ah, tá, no lago. No lago, sei, você é. Gente, vai andar no seu barco até uma criança, então... Abandonado. Você... <risos> aí, aí, nosso primeiro encontro não vai ser no cinema, vamos passear de barco, né? Nesse passeio, Sim. eles descobrem uma entrada lá, uma caverna, sei lá, um túnel no lago, que dá pra outro lago. Aí, ah, beleza, outro lago. Aí quando vê, outra passagem pra outro lago, mais misterioso. Aí, claro que vai entrando, Aí quando né? eles chegam vamos, lá... Vamos, vamos indo. Vamos levar a menina no primeiro <risos> encontro pra uma, uma coisa misteriosa né? lago? Não, pra... mas ela, ela é muito misteriosa. Ela é tipo, ai, ah, vamos, aventureira, né? Aí tá. tá. Chegando lá, eles descobrem essa casa, enfim, resumindo. Que tá no fundo de um lago. Tá né? no fundo de um lago. Tá. E é isso. Eles vão resolver explorar essa casa para que ela faça parte da história deles, sendo que é o essa pior, casa saudável. Tipo, Vamos tornar essa saudável. casa nossa, já que ela tá abandonada, vamos fazer dela uma eu história um só nossa. Primeiro é. Encontro. Eles arranjam as roupas de mergulho. E me vão mergulhar mergulho dentro da casa. Só que eles chegam lá e eles veem a casa toda mobiliada, tudo no lugar. Tudo bom, tipo guarda oh. guardanapos nas mesas. Dentro da água. Dentro d'água na casa. Ah, não, e vida. acontecem alguns mistérios que talvez façam com que essa casa nunca mais saia da vida deles. Aquilo. Cloth twist. Ca... Aquela, Aquilo. Não, aí não vai dizer mais nada, né? É tipo Eita, isso. Tudo bom. Tem Eita, uma raçou parte que corta. é um mistério. Esse livro, na verdade, ele não é pesado. Sabe, ele tem essa vibe meio misteriosa, mas ele funciona como um conto. Porque são dois adolescentes contando essa história. E como tudo isso afetou o relacionamento deles dois e a vida deles dois. Hum. Por um tempo. Ah, não achei não da vou ó. dizer mais nada. Foi eu, eu nessa agora, amiga. Primeiro a fazer banhada, também, né? Porque enfim, o livro é A Filha Perdida de Helena Ferrante. Que temos essa capa maravilhosa, bem que não desabafo. <risos> então, vai que é tua. Eu só consigo pensar na Mona, porque a Mona ela, adora ela ama, a Helena Ferrante. Então Eu tenho aí, que honrar que a Mona agora. E aí? É a história de uma menina, a Heleninha, que ela, ela, e ela mora nessa vila que é cheia de casas, muitas casas, <risos> e ela, ela se perde. E a mãe dela fica preocupadíssima, porque tá batendo hora do almoço, tá batendo a hora, tá tá tá hora do almoço, cadê a menina, né? Pra comer! Pra comer. <risos> e ela não encontra a Elininha, e é isso, e é a história dessa mãe enlouquecida, caçando a filha perdida. Assim, a, a, a filha perdida pela vila. E é uma <risos> vila muito complicada, é uma vila com uma casa em cima da outra, <risos> É uma coisa meio louca, ninguém tem. É umas ruelas. Azuela, uma é umas ruelas, é escuro. Não, você tá indo muito e bem. E termina num oceano, a gente pode ver. É praia aqui, tá? Aqui é, uhum, praia. é praia. exatamente, é um litoral. É, é o litoral, uhum. né? É ali em Guaratuba, ali no Paraná. <risos> Tô ansiosa pra falar o parte que ela vai dizer aqui. <risos> é o seguinte, Ara Miga, você acertou tudo, mentira. Não Acertou nada. <risos> Nem a parte das pessoas, não. Tem, tem pessoas. Tem uma filha. Aqui, na verdade, você tá falando essa sinopse e eu tô querendo lembrar o, o, qual é a, a ligação da história com o título. Eu não sei se eu lembro. Porque, na Bom, verdade, esse livro eu peguei, mas verdade, não conheço. É a Carol não leu o livro. Não, eu li. É o seguinte, a nossa protagonista, ela vai... Será que eu peguei o livro, Opa, querida, tudo bom. Não, eu peguei sim, eu ah, peguei tá. sim. Ela é uma senhora... Nossa senhora, não! me deu ela O quê, Ela vai passar umas férias. Ela já é uma... Acho que ela já é tipo aposentada, não sei o quê. Tem uma filha adulta já, não sei o que, né? E aí, ela vai passar férias na, na, no, no litoral da Itália. Litoral, acertei. Ó, oh. ponto pra mim. Foi, exatamente. Tem praia. E aí, ela tá lá na praia e tal. Ela começa a observar uma família que tem, assim, vários... Tipo assim, uma, uma mãe que é super jovem com uma menininha e tem os avós, né, que é os, os pais dela e tal E eles são sempre muito conturbados, eles gritam o tempo todo e ela fica prestando atenção E começa a observar, já que ela não tá fazendo nada, né, observar os comportamentos dessas pessoas E aí ela vai se identificar bastante com essa, essa mulher, né, que tem a Nossa, filha Porque ela vai começar a relembrar o passado dela e tem umas tretas e coisas assim Então é um livro que ele, tipo assim, é uma coisa mais Uhum. Sabe? Ele traz umas coisas nas entrelinhas Tem umas tretas aí com esse, esse negócio da, da filha perdida Com essas lembranças dela Então é uma coisa mais... vibes É, você vai Entendi não, não tem Vai uma... desvendando É, exatamente Mas é um, uma, aqui, uma narrativa massa Eu acho que eu entendo o mona gostar tanto Porque apesar de só ter lido esse livro dela é muito massa a Carol é. também foi nos mistérios é, né? Ela fica meio mistério achei... joga e a gente fica pensando Porém, mistério mesmo eu espero muito que você não lembre da história desse livro, porque chum, eu chum. falo muito dele, mas... mas... eu já sei qual é, eu acho. É este livro aqui, Baseado em Fatos Reais. Tá, ah, eu não faço ideia. <risos> Espero muito que você lembre, ela já sabia que você não ia lembrar. É, claramente. Eu só escolhi porque é muito bom, aí eu sabia que não ia lembrar, mais muito. Presta aqui. Presta aqui. Baseado em Fatos Reais. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver, <risos> mas ficar mais confortável. aqui. Não, vai ser coisa é simples. Tem essa, essa menina, ela tem uma família. Tudo tem família. É, tudo É, tudo é mas, na base que, familiar. Tudo a tipo, vem, né? Só livros familiares aqui. <risos> tem, tipo... Mulheres que antecederam a, a história dela é. e fizeram com que ela fosse quem ela é hoje. É. Tanto que elas têm em evidência. Só que, ao mesmo tempo, ela é ofuscada por essas, essas pessoas. Sim. E essa história, na verdade, foi baseada em fatos reais. É uma hum. ficção, mas tipo, ela tem uma relação com, com essas mulheres meio conturbada e, e sem saber se é real ou se é ficção. Então, Norb, você deveria escrever um livro, cara, gostou tá? Mas só pode ser isso. Agora, se você levar em consideração que tem uma vibe brilhosa aqui, é uma coisa que envolve o sobrenatural. Da gráfica de... <risos> Da própria gráfica mesmo. Pronto, só isso. Gostou? Gente, é o Quem seguinte... gostou? Ele errou tudo, Ixi. né, claramente. E esse livro foi basicamente um dos melhores livros que eu já li. Eu que Ele é da nossa protagonista Delfine. E aí ela é uma escritora. E tá meio que numa, numa crise. Tipo, meu Deus, eu, eu, ela fez um um sucesso extremo com o livro que ela falou sobre a mãe dela e tal. Foi uma coisa bem polêmica e agora aceitei. ela tá tipo, ah, eu não consigo criar, não, não tô alegar, não, tô O que que eu preciso fazer? E aí ela conhece uma mulher. Sempre friso essa, essa conversa. O nome dela aqui no livro é L. A letra L. L. Só que em francês que é o, né, o, o... A língua original. A língua original, L que a letra L é igual a ela e ela é ela. L, L, L. Né? Tipo, então fica essa coisa você fica, ela enfim eu acho que tem um, um trocadilho na cruz e aí essa mulher ela fica elas elas criam uma, uma relação muito uma coisa meio tensa hum. é uma coisa meio abusiva uhum. só que tipo assim não é um relacionamento amoroso elas são amigas só que ela cria uma dependência dessa mulher que você fica amiga sai dessa não não tá certo e aí um grande dilema que tem dessa parte de criação dela é ela saber se na quando ela vai escrever se ela precisa sempre colocar ficção ou se ela precisa sempre dar uma pitada de fatos reais tipo, ah, será que eu tenho que trazer pra realidade pra tipo, vender mais ou, ou para tornar a história mais real e aí fica nessa onda aí quando eu acabei de ler o livro o final é, você gente do céu <risos> você fica ali, meu Deus aí você pensa, ah, Delfine Delfine é o nome da autora Aí você fica, será que é ela? Será que não é ela? Fica aquela coisa e você vai ficar nesse loop eterno. Porque então... você não tem essa resposta. Você não sabe quem Exatamente. é que é. Exatamente. E aí, é doideira. Doideira, Adore, você entra ele, numa sim. noia, é muito... Muito foda esse livro, meu Deus. É assim. Adoro, adoro o livro que você termina e o livro não, não é. acaba ali, o livro continua com você. você. Aí eu comecei inteira. a ver essa assim, entrevista dela, tipo, meu Deus, eu preciso entender, mas enfim, Até não saí do canto, mas. Bom. É, é, é muito, muito top. Essa é a intenção. Sim, né? É que todos nós escolhemos livros com mistérios <risos> e Acho coisas, então tem tem meio... temos, ah. tem, tem, tem temos uma tendência aqui, temos uma tendência meio <risos> misteriosa aqui. Então é isso, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado muito porque nós adoramos estar é aqui nesse terrível. momento, Sério. né? Estamos aqui um na Bienal do Livro. né, pessoal? histórico! Essa Será pessoa que vocês aqui, pelo amor de Deus! <risos> Maravilha. Ah, Ai, Deus. Hum. Essa pessoa maravilhosa. A gente, como eu falou, estamos bem na hora aqui no stand da Intrínseca. Inclusive, eles cederam todos esses livrinhos. Que os links Só pra eles vão estar tá aqui, no tá? <risos> No box de descrição pra vocês comprarem, Exatamente. se vocês interessarem. E vai ter vídeo lá no Conto Encanto também. Vai Sim, ter. Corre lá no canal muito. dela que também tem. Não esquece ó de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar o seu like aqui embaixo. Deixar os seus comentários. Segue lá, ó. Se inscreve no canal de Yara também, repetindo o link que tá aqui no box de... Tá tudo no box de descrição. Se você tiver perdido, vai lá que você vai achar tudo, certo? Fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário e valeu! Valeu! Beijos! Oi? Já? Eu escondi meu celular, tá Ah, eu também, né? Deixa é, eu botei o celular até aqui atrás. Bora! Bora! Fala, fala, galerinha! E aí, é só. eu sou o Sol. Eu sou o Norberto. Carol. Essa é a Yara.